Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.h.jtndi No vídeo de hoje, eu quero testar com vocês uma nail art super bonita que eu vi no Instagram Com uma francesinha mais moderna e um detalhe marmorizado nas unhas que eu achei muito lindo Na verdade, quem criou essa unha foi a Nail Sunny, gente! Se você não sabe quem é a Nail Sunny, basicamente ela é uma nail artist que ficou muito famosa Alguns anos atrás, por conta das unhas peculiares dela, né, gente? Ela já fez umas unhas bem doidas por aí, umas unhas, assim vamos dizer assim mas no vídeo de hoje eu estalei uma bem bonita pra gente recriar aqui eu me apaixonei de cara por essa nail art quando eu vi eu já sabia que eu precisava trazer aqui para vocês no canal óbvio que eu vou dar os meus toques e o meu jeitinho né mas eu vou me inspirar nessa nail art aqui então se você já quiser conferir esse tutorial barra teste de esmaltação já vai deixando seu like aí embaixo se você for novo por aqui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 Então, gente, vamos começar logo essa esmaltação Inspirado na foto da Nail Sunny É uma esmaltação que não parece ser muito complicada, né? Mais um detalhezinho, outro ali Exceto as unhas do meio, que vão ter aquele detalhe marmorizado Que é mais elaborado, e hoje eu vou explicar pra vocês como é que faz Que, na verdade, se eu não me engano, eu nunca fiz desse jeito que eu vou fazer hoje Mas vamos por partes Assim como vocês podem ver, as minhas unhas estão com um leve brilhinho Isso porque eu já removi a minha esmaltação anterior E passei as bases, né, pra ganhar tempo antes de começar o vídeo Hoje eu tô usando duas bases a primeira delas é zero surpresas pra vocês Vocês já deviam imaginar que eu ia estar tá usando ela Que é a base fortalecedora da Impala Aquela amarelinha que eu tô sempre usando Aqui no canal, e por cima dela eu passei Essa base para unhas fracas As minhas unhas não estão fracas, mas é porque Eu tenho essa base aqui na minha coleção tava com saudade De usar ela, e eu acho que ela deixa a minha unha Mais lisinha, principalmente quando Usada por cima de outra base, né Então eu passei primeiro a base fortalecedora e depois a base Para unhas fracas, ambas da Impala Só porque eu quis mesmo Bom, a base da Nail Art, da Nail Sun, é aquela unha nude tradicional bem clarinha, né, que a gente já conhece como hoje eu quero usar um esmalte bem claro, que eu ainda não testei muito eu não sei se ele vai cobrir logo direto por garantia, eu vou usar o Pérola da Risqué antes de começar a minha esmaltação que ele é esse esmaltezinho cintilante rosado aqui tradicional, qualquer um serve, gente você pode usar o lua da impala, o pérola da risqué, que é esse aqui que eu tô usando qualquer esmalte cintilante clarinho, tá? só pra agilizar mesmo no processo da esmaltação e você não tem que fazer várias e várias camadas esse truque do esmalte perolado é um truque antiguíssimo de manicures e é um truque que funciona muito, gente economiza bastante tempo na esmaltação considerando as camadas que ainda estão por vir beleza gente, com as unhas devidamente pintadas com esmalte cintilante olha só, esse aqui é o efeito, parece que não passei nada né, só um brilhinho já limpei os cantinhos das minhas unhas e finalmente já vou começar a esmaltar com esmalte que vai servir como base esse aqui é o olho ao redor da coleção Jupais da Impaula e ele é um nude bem acinzentado, bem clarinho, que eu acho que vai servir perfeitamente para a nossa esmaltação de hoje então eu vou começar esmaltando todas as minhas unhas com esse esmalte aqui, sem exceção em absolutamente todas as camadas de esmalte nas minhas unhas eu venho com essa ferramentinha, limpando os cantinhos assim como eu mostrei pra vocês na camada passada eu acho que o resultado final fica completamente diferente fica muito melhor acabado se você for limpando entre todas as camadas mas se você não quiser ter esse trabalho, você pode limpar uma vez só no final não tem problema, faça como você preferir é mais uma preferência pessoal mesmo então gente, com as unhas pintadas, né, fiz uma segunda camada onde precisava. Já limpei os cantinhos e tô com elas completamente nudes, lisinhas, sem nada ainda. Vamos começar a fazer as francesinhas, que vai ser a parte mais fácil dessa nail art. Essas francesinhas, elas têm uma pegada mais fresh. Não é aquela francesinha tradicional reta e também não é aquela mais tradicional ainda, que é meio abaulada. Ela é mais pontudinha com um leve arco, tá? Não é tão proeminente assim Se eu não me engano, a Sandy usou três cores pra fazer as francesinhas nas unhas dela. Eu não vou usar três, eu vou usar só duas. Eu vou usar esses dois esmaltes aqui. O primeiro deles sendo o olho grego da linha Dylos faça sua sorte e o segundo o Araras online da linha Impala Reconnect além disso eu vou contar com a ajuda de dois pincéis fininhos para me ajudar, tá? o primeiro deles é o número 12 e o segundo é o número 8 ambos são do kit de pincéis profissionais para unhas da Macrilan. então para quem tiver interesse já tem aí a referência eu vou começar com um tom mais escuro, eu vou usar ele nas extremidades, ou seja, no polegar e no mindinho eu tô pingando algumas gotas de esmalte aqui em cima desse palco papel na mesa só para agilizar o meu workflow, tá gente? Mas se você quiser, você pode dosar o pincel de unha diretamente lá do aplicador, tá? Eu vou começar fazendo uma linha extremamente fina no topo da unha, tá certo? Tá vendo, gente? Tão fininha que quase não aparece na unha em si E a preocupação dessa linha ser tão fininha é mais no ponto central, tá? Porque a partir do ponto central, você vai descer pra o restante da sua unha Então eu vou começar daqui e vou subindo até o meio, tá certo? Olha só, até o momento a unha tá assim Você vai fazendo um leve arco até centralizar Assim como eu falei pra vocês, eu vou repetir com essa mesma cor Nessa do mindinho pra ficar nas extremidades da mão, né? Com as francesinhas mais escuras já prontas, né? Feitas nos dedos mínimo e polegar, eu vou passar para o azul médio que eu falei para vocês. E eles eu vou fazer nos dedos indicador e anelar. Inclusive, eu vou usar o mesmo pincelzinho, tá, gente? O 08 da Macrilã, mas obviamente eu já limpei no removedor de esmalte. Preenchendo completamente as bordas e se encontrando no centro Gente, de longe, se assim no fundo preto, parece até que as minhas unhas são estileto, né? O auge! <risos> Só assim mesmo pra mudar o formato das minhas unhas Mas vamos lá, gente! Vou repetir o mesmo processo que eu fiz nesse aqui, nessas outras duas unhas da outra mão E agora que os detalhes das francesinhas estão finalizados Eu vou passar um verniz extra brilho da Impala, tá? Pra finalizar essa esmaltação nessas quatro unhas prontinho, gente, com as francesinhas todas finalizadas esse aqui é o resultado delas, mais a unha do meio, né, aquelas dando dedo na câmera, né, gente, o auge mas a unha do dedo médio ainda tá vazia, e é aqui que a gente vai fazer aquele efeito marmorizado vou pegar a minha cartelinha de novo, tá, você pode usar um pedaço de caixa de leite eu tô usando uma de caixa de chantilly, que é literalmente a mesma coisa, tá, gente qualquer embalagem, seja nesse esquema, papel, papel alumínio e plástico serve e também você vai precisar de um pincelzinho qualquer, de preferência que achatadinho, assim como esse aqui que eu tô mostrando para vocês, tá gente? esse pincel aqui não é de unha, ele veio num produto de maquiagem mas gente, isso aqui não serve para maquiagem, né? eu uso para unha inclusive vai ser muito útil no vídeo de hoje para fazer esse efeito marmorizado, você vai usar quantos esmaltes você quiser, tá? hoje eu vou usar vários, mas se você quiser usar só uns dois ou três por exemplo, os nudes e os azuis aqui, já seriam mais do que o suficiente mas é porque eu sou extra, né gente? então eu vou começar pingando o meu nude Pode ir pingando sem dó, tá, gente? Vou colocar um pouquinho do azul Hortência da Risqué k popse também da Risqué, que é um azul bem clarinho O Araras Online, né, que eu já usei na esmaltação, nessas francesinhas aqui Vou colocar um branco tradicional, né, da Impala Vai colocando no meio dos outros, tá? Vou usar o Toque de Amor da Verona, que inclusive é um dos meus esmaltes favoritos de todos os tempos e eu não uso há muito tempo. E só pra fazer graça, eu vou colocar o Glitter Friends da Verona também, que é um glitter prateadinho só pra dar uns detalhes. E aí, qual é o bafo, gente? Num palito, ou então num desses pincézinhos artísticos metálicos, você vai vir criando padrões na sua arte, tá certo? e aí agora o truque com o pincel você vai vir como se fosse uma pazinha no seu pincel pegando o esmalte e jogando na sua unha Então, gente, já tô com o efeito marmorizado pronto. Limpei as unhas fora das câmeras, né? As laterais, gente. Real. Olha só esse efeito. Fica muito bonito. Tô completamente obcecado por essas unhas. O único problema pra mim é porque, como eu inventei de colocar glitter no meio de tantos esmaltes cremosos, acabou que os cremosos tomaram conta de tudo, gente. O glitter mal apareceu. Então eu vou fazer uma camadinha por cima dessas unhas aqui, apenas do mesmo glitter que eu tinha adicionado, né? Que é o Friends da Verona. Só pra não ficar sem glitter ai gente, ficou muito mais bonito deixa eu mostrar a diferença detalhadamente pra vocês ai gente, tá muito lindo esse efeito vou aplicar na outra unha também depois que o glitter assentou, eu vou aplicar também um pouquinho de verniz extra brilho nas unhas com glitter, né? Que são as únicas que ficaram sem naquela hora. Então aqui está, né? A camadinha merecida do verniz. Pra finalizar tudo, eu vou aplicar um pouquinho de secante de esmalte em spray nas minhas unhas, todas elas, a mais ou menos uns 20 centímetros de distância, naquele modo intervalado que eu ensinei pra vocês no último tutorial de nail art aqui do canal. <risos> E com tudo isso feito, a nossa manicure de hoje está concluída! Gente, eu fiquei muito impressionado com o resultado dessas francesinhas coloridas mais alongadas nesse shape mais moderno, e em especial óbvio dessa unha marmorizada com esse glitter por cima, gente que eu achei absolutamente tudo! É aquela unha pra fugir do óbvio, né? Que começa no nude, mas termina toda detalhada, e eu simplesmente amei! Então é isso! Se você gostou de aprender é essa nail art com essas francesinhas coloridas alongadas e Técnica de unha marmorizada Já vai deixando o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem De unhas, de tutorial de maquiagem Tutorial de unha, comprinhas de make, comprinhas de unha Então, minha filha, já se inscreve aí nesse canal E vai rolando que eu tenho certeza Que você vai encontrar conteúdos que você vai adorar Conteúdos incríveis não somente aqui no YouTube Como também no meu Instagram, no Twitter e TikTok Nessas plataformas eu também posto vários outros conteúdos que não chegam aqui no YouTube, então, para você ter um 360 do meu conteúdo, já corre pra me seguir em em todas essas plataformas. Comenta aí embaixo, gente, muito importante, esqueci de falar antes. Comenta o que, que vocês acharam dessas unhas. Nossa, gente, eu real, tô apaixonado. Não posso ver nada azul também, que eu amo, né, gente? O surto. <risos>